Beleza, rapaziada, já estamos aqui com o Joe. Vamos carregar a escopeta. Aí ah, ele tá atirando. <risos> o jogo. Como o mano Joe falou, vamos, vamos ter que achar um local Um local bom pra atirar. Aonde você acha que tá indo? Como é que é o jogo? Ai! Rapaziada, só, só raspou a franja. Vai tomar no caneco. Vamos, vamos usar a, a visão profissional só pra ver se tem alguém por perto. A gente vai ter que achar o lock na janela. Rapaziada, nós somos os predadores. Vou mostrar pros caras quem que manda. Beleza, a mini escopeta já tá no ato. Rapaziada, só lembrando que esse cara é profissional. Você botou a franja aqui, ele atira. Cadê aquele lock, tio? Rapaziada, será que se eu botar a franja e voltar ele, ele acerta? Ele acerta! Ah! Rapaziada, ele acerta! Oh meu Deus! E aí, tio, beleza? Rapaziada, eu equipei minha, minha, minha escopeta aqui. Oh meu Deus, ele acertou minha franja com uma força, tio. Oh meu Deus do céu! Rapaziada, o jogo, o jogo não brinca não, hein? Só, só vá picar a franja ali, o cara já picou o gatilho. Ah, rapaziada, daqui dá pra acertar aquele Loki, hein Da onde tá vindo o tiro? V vamos tentar aqui pegar Armetas Ó, oh, tá ali o Loki Ó, oh, achei, achei Olha aqui o pilantrinha Onde eu paro? Peraí, peraí Pegou em jogo para de tremer, <risos> Joe. Oh, para de tremer, para de tremer, para de tremer. não dá pra pegar não, hein. Não. Acertou, mas não acertou. Não tem como, eu acho. A gente vai ter que invadir a casa do Loki, eu acho. Beleza, começando por aqui. Pô, o cara dá uns tiros rasantes também, ó. Tem chocolate pra comer e tudo mais. Por quê? Essa parte aqui é treta, pelo jeito. Tá cheio? O que, que é isso, jogo? Cheio? É, ué. Isso, se esconda nessa casa. Veja se serve algo. Rapaz, os caras tá forgado, hein? De deixa os caras de boa. Vamos! Simplesmente! O oh, mesmo acabou. Rapaz, cadê esse. Ó, oh, o Loki tá ali. Vamos ter que franjar ele, tio. Pera, aí. vamos pegar essa franja desse lock, tio. Ô oh, louco! Isso! Se esconda nessa casa. Olha, se não pega o tiro, tio, não pega. Ah, acho que não dá pra ver ele não. Aquilo ali é só a arma. Você é, tá é só a arma do lock. Ô, oh, meu, apertei o botão errado. Isso! Se esconda nessa casa. Veja se serve para Ele tá aqui, ó. Ó, oh, não dá para pegar o lock ainda. Ele tá numa posição, perpendicularmente, desfigurada, para com os tiros cavernais. É a verdade. Pera aí, jogo, pera aí. Pera aí, que eu tô com esse copretinho aqui, ó. Não chega perto, jogo, não chega. Aviso os caras, tio. Ô, oh, meu Deus do céu, tem munição aqui. Calma, jogo, calma. Dois tiros completal. Ô, oh, louco! Pera aí, jogo, calma. Beleza, tem bom, bom. altos locks Só que a visão profissional do Joe Ó Vamos, ele... Beleza, tio? Que Vamos. Você, imbecil. Beleza, tem dois locks aqui Outro lock aqui que tá pulando o muro Vamos apagar a luz Neguinho pulando o muro Ó Ele vai vir por aqui quando ele mostrar o dente. Beleza. <risos> oh! Pegou de raspão esse jogo. Beleza. Ó, um tá aqui em cima. Ele vai descer e a gente pega ele no ato. Você vai Eita! Cadê o outro? Vai lá e vê! Ó o Loki aqui, ó. Ó. A droga! Ha! <risos> Já era, tio. Não dá tempo pra correr, não. É nóis. Rapaziada, agora cabe três tiros essa arminha benta aqui, hein. Lançando! Ô, tio, você vai falar que vai lançar? Ai, você leva soco na cara, hein, tio. Ô, <risos> jogo, Ô, Joe! Rapaziada, o Joe, ele pesa as bastonzadas. Seu lugar é esperto ah, cai no chão. Vamos resolver. Pera aí, tio, calma, calma. Ô, oh, você já tá aqui, tio! Ô oh, Joe, ensina! Ensina o beija parede! O Loki! Rapaziada, esse é o beija-bota, hein? Golpe novo. Beija-bota funciona. Que? Tranquilo. <risos> oh, meu Deus, esse cara tá falando demais. Vamos deitar ele no local. Ó. Oh. Oh, oh, oh. Mano, Joe, é pra pular pra dentro. Isso, tem uma fita aqui, mas tem que ficar esperto. Tipo, a janela do Loki. pera aí, escoteirão. O Cabernet vai invadir a sua casa. Vamos ficar ligados, hein, tio. Vamos ficar ligados que tá, tá rolando uns passos. Ó. <risos> Olha aí o tanto de Loki. Beleza. Rapaziada, mano Flops já de um lado. Os Loki vai vir de alguma forma. Vai querer subir aqui. Aqui não é seu lugar, cara. Vamos o Loki. Será que tem como acertar aqui? Não fica verde a paradinha não, hein. Beleza, não chega. Não. Rapaziada, é, dá pra tomar um suco e acertar o cara, hein. Mas o problema é que essa munição aqui é raramente benta. Ô, oh, louco. Pera aí. aquele prédio queimado. Pera aí, jogo. Vou... Não tem como pegar esse loco aqui não. Não, não, não, não. Oh! Rapaziada, agora dá. Oh, rapaziada, ele não pega o tiro, você vai ver, ó. Oh, ó, oh. só tá a arma ali, mas é o, jogo, o jogo tá roubando, hein. O cara não tá ali. É. Beleza, vamos enfaixar o braço. Só pra ter certeza que o mano de ouro vai ficar de boa. Só tem uma bala, ainda da escopreta, hein. mini escopreta com uma bala. Alerta vermelho, tire a outra escopreta da bolsa. Começou, oh, tem uma bala, cês ficam preta? Aí você me ferra em jogo. Tranquilo. Rapaziada, é, é o que tem e é o que vamos usar. Beleza, rapaziada, vamos ver se dá pra monoflovar os logs. Aonde você acha? Ô, oh, Jogo! Sai daí, cachaceiro! Rapaziada, não tem como ir por aqui, a gente vai ter que ir por trás. E o cara picou, mano, o Joe, hein. Beleza. Vamos entrar por trás aqui? Deve ter uma entrada pelos fundos. Mini preta já na mão. Rapaziada, ainda como o chocolate dos caras. Oh, não tem chocolate não, hein. Tranquilão. Rapaziada, tamo dentro da casa dos Locks Beleza, ah, tá... <risos> acharam Rapaziada, eu achei que ele não ia ver atrás do, do, do, dos persiânicos ali é o quê? Mas o Loki viu Ó oh. Tem mais, tem mais, calma Ô ah, oh, louco, João, calma Eu tô trocando de arma Carrega, John, carrega Em faixa Beleza. Rapaziada, precisamos de munição urgente. Ah! Beleza. O local... Ô, jogo, peraí, calma aí. Não! Calma aí, jogo! Ah! <risos> o Mano Joe é profissional. E anti enforcamento ah! e faz beija-sapato. Beijou-sapato. Oh, beleza, duas munição pra minha escopeta. Manda, agora nós errei é de novo. Beleza, rapaziada. Temos simplesmente que ir lá em cima pegar aquele atirador block de elite... Ó, tem um ali embaixo Rapaziada, cadê o Loki atirador daqui da casinha benta? Ele tá lá no último andar, tio Vamos subir mais um Rapaziada Eu tô louco pra achar esse lock, tio Eu vou dar só coturnada Mas, o Loki tá bem escondido, hein? E aí, jogo? Oh. <risos> ah, eu sabia! Agora, <risos> <risos> Agora é nóis, jogo! Ó, <risos> ó! Oh, oh. É EU! Eu pensei que era o Jojo Ah vocês vai cair Joe. Vão começar a cair Esse, Esses caras aqui é nosso camarada, né? Oh Joe, peraí, peraí Jo, peraí, escapou a franja Hoje oh, já foi Ó, oh, tem um Loki descendo ali, hein? Ó oh. Aí ah, já cai Peraí, tem um... outro <risos> Vamos cair tudo, Vamos cair Ó, oh, ó, oh, lá em cima Nem desce, tio, não dá nem tempo Cadê outro Loki? Ó, oh, tem outro Loki aqui, hein? Oh. Ó Fica tranquilo Rapaziada, tem, tem... Os locks vêm lá de cima Ei, tem mais? Oh, joguei, tá de boa Rapaziada, tá escondidinho aqui atrás do... Só a franja, tio, só a franja Ó, oh, tem outra aqui, ó oh. oh, Pera aí, pera aí, esco... escorregou ah, Agora não escorrega não, hein Ó, oh, tem, tem outro lock aqui Pera aí, caverninha, Olha esse cara aqui, tio. Oh, na bundinha. Eu Peraí, tem um lock aqui. Oh, olha aqui. Tá, aí você cai, tio. Fica esperto, hein. Rapaziada, tamo quase. O quê? Rapaziada, ataque de guerra, tio. Vamos acertar esses lock aí. E aí? Onde é que tá o um motorista? Zero. Ih! Olha, onde é que tem que acertar? Tem nada, Voltando, Ô jogo! E aí? É o pneu? Espera tem lock aqui, Rapaziada, é o pneu tio, é o pneu Rapaziada, aí como a gente vai parar esse... Ai, ah, coloca, coloca o dente pra fora O Loki vai colocar o... dente. Oh, ele coloca o dente pra fora tio E aí jogo? Rapaziada, tem que furar o pneu desse carro Loki aqui? Ó, oh, é agora. o dente. Rapaziada, não pode o dente pra fora. O Chuck Norris vi Ah, isso foi intenso. Tá tudo bem, Sam? Sim, tudo bem. Obrigada, Joel. É Espera aí, jogo. Tá, conseguimos. Rapaziada, agora tá ficando massa, tipo, vem mais... Tudo bem. Sam! <fazinha> Eu sabia. Instalador! Seus locks? Sam, você tá bem? Pois é. eu é, é, tô o, bem. Acho que Tem o Sam certeza? foi jantado, hein? Disse que tô bem. Vamos, vamos. Onde? Vamos! Peraí, tio, esse aqui é rápido, hein? Esse aqui é rápido! Cai, vai cair do mesmo jeito Instalador. Salador! Salador, mais rápido, hein, tio? Travou a mira! Rapaziada, estamos chegando tudo aqui! <risos> Rapaziada, tem alto! <risos> oh! Rapaziada, tem muito, hein? E agora, tio? Eu ainda tô aqui. Alguém ferido? Ah, não, tudo bem. Acho que tá na hora de sair desse lugar. Vamos! Rapaziada, a cara seria pegar aquele tanque de guerra, hein? Pena que ele explodiu. Olhei, passar segregas? <risos> Cala a boca! Seríssimo! Era o aniversário do Tommy. Tudo que ele queria era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 Vejo você amanhã. Rapaziada, brinquedinho novo. Como é que é? Ah! Rapaziada, foi bicado na perna. Uh, droga! Que cheiro bom! Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Oh. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Rapaziada, o cara foi bicado. Sam? Sam! Que isso? <risos> <risos> ele tá se transformando! <risos> Esse é meu irmão, porra! Esse Dani. Merda! Ellie, Ellie, você tá bem? Aham. Uh -huh. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam. Obrigado. Henry. <risos> Fiquei! aí. Henry. Henry, o que você fez? Vou tirar Sam, essa arma de Sam, você, tá bem? Sam.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 Deve ser só alguns quilômetros. Tá pronto para ver seu irmão? Estou pronto para chegar. Tá nervoso? Não sei o que sinto. Pegamos as sniperetas, colocamos mira, subimos lá em cima, atiramos nos locks, os caras chegou de tanque de guerra, invocamos o Chuck Norris, quando tudo estava bem, o que, que acontece? Rapaziada, o garotinho foi mordido... Tentou matar a Ellie, o irmão Isso dele, o matou, em sequência ficar. se matou. Ah! Rapaziada, nada engraçado. Não tô rindo não. Não é verdade, não tô rindo não, moço. Não tô rindo não. Rapaziada, deixa o seu like, compartilha. Te vejo na próxima. Vap!